Que cê caiu, arrasta minha placa, eu tô de robôzão Tô dando fuga nos seus tio Ei Uou! só que você tá ligado que eu vou responder Eu falei de modo moto, mas não foi a moto que eu queria entender Tu paga pra ver Se acha que só você foda, só você quer é a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocau, você vai parar na lona Ei Uou! Ela é a zebra, por isso que o Black T é arregaça Você é zebra, eu sou lagote, nada de costa que o jacarabraça Uou! Uou!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 De pinote, hey. ei! Hey. Não adianta, parceiro, o black no da calote, oh, ei! Well. Hey. Cê tá tirando um rima, foi na sua testa, headshot! <tos> não, não. Não, você sabe que na bate da minha mano, cê não aguenta no freestyle! Que mais, se você quiser, eu tiro um pouco a line! Falou muito, só que não aguenta no freestyle! Fez muito bom, mas esqueceu da punchline! <tos> E eu respondi, então não adianta passar, você não é inteligente Não vai subir o QI, cala sua boca porque eu pego que gente para Você tá ligando mano, eu tô só mandando aqui uma rara Você falou logo, tá atirando rima e então tu pega esse speed mais rápido que tua bala <SILÊS>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 isso é batalha de sangue, você pra cagar só cagar no tanque. Aí, não me leva a mal, sua rima é rosa. Maquisita gordão só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir.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 meu mano, cê não entende qual que é a fita Fala alto, qualquer um fala Até o cara da pamonha com o megafone e o cara grita certeza. Oh. cê tá ligado Que você tá por viu Eu falando alto, consegui ser um dos melhores do Brasil oh. E você tá achando zoado Enquanto eu acho isso incrível Cê não gosta da voz do Prado Faz favor e aumenta o teu nível oh. O meu nível eu já aumentei Ô oh, meu mano, cê sabe que a caga que você passou Que quase mentei Ô oh, meu mano, sem maldade, cê não sabe qual que é a fita Ele tem que ficar gritando, eu sou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 risca dentro do mar que também te mata Que risca? Aquela que você acabou com a sua napa Não me leva a mal, você não é rascaeta Você, mano, simplesmente se arrasta E você acha que é o bala? Não me leva a mal, agora você cai nessa batalha Você quer ser jogador do Flamengo? Vai cair pro mesmo lado sempre, seu nome é Muralha Muralha, mas agora, mano, é CBO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 seu fim, só que eu nunca sou Itachi, falou de ódio, nunca faltou para mim, Olha, oh! agora eu falo a verdade, nunca existe rivalidade, pra mim falta ódio, mas sobra amor, porque é isso que salva a humanidade. Oh! Se é, o Itachi, queria ser o Sasuke, porque ele cola com o Naruto, faz uns jutsu muito maluco, daqueles que nem você sabe, então, oh! para de meter o louco caralho, mostra seu desempenho, aí tubarão, se não tem rima, cê é jogador, se não tem jogador, você é um desenho,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 Você fala até de polícia Só que na batida não é ligeiro Toma cuidado com aquilo que você fala Você acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro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 Halt! Oh, halt! Oh, oh.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 Você aqui na humildade Você mandou eu correr quando